Tá. Começa o desafio Acerte ser de 35 face. alvos Fora. acho oh, que ela vai me estar com legenda aqui, não não? Acho que era mim estar com legenda aqui, não era não? tempo eu tenho. Eu tenho pouco tempo eu não sei gente foi desligada por tá falando que eu tenho, que Eu vou a encontrar sua você me Ok? Eu posso termos. Tirou legenda, mano. Esqueci de colocar ela de novo, cara. Nossa, que vacila, velho. Tá, vamos lá. 10 segundinhos. Pô, teve uns caras que estavam falando que conseguiu 70 nessa porcaria, né? 55. Precisão de 93%. Tá. Concluído. Tem que colocar. Talvez não ele. Talerdão essa sense? Não, pô. Aqui, ó, legenda. Hum. Agora ainda bem que aqui tem, né? mas hum. I need to see you. Anita, unclaimed bodies on Solis they bury after two weeks. I'm sorry, but they lost the records of where in a fire two years ago. Porra. Deixa eu ver se eu... eu Vou colocar a legenda de novo Porcaria Porcaria Iii! Já descontrou em nada Iii. Isso aí tá meio estranho, hein, Bert Espera, espera mais um pouquinho Depois você manda um ticket, se não for, né? Ó, deixa eu colocar a legenda de novo. Mas isso aí tá meio estranho, hein, velho? Onde tá depois da legenda? Aqui, ó. Normal. É, manda um ticket, pô. Dá pra refazer? Não dá? Acho que só deu passar no campo de tiro. Acho que deve, já deve entrar de novo, né? Olha o meu perfil. 73. Eu fiz 55. 55. É só clicar na G7 de novo? Não, então vamos lá. <risos> vamos lá. <coughs> vamos refazer isso aí, velho. Aí depois a gente vai lá e ativa o segundo. Hum, fica vários aqui, ó. Agora tem um outro do outro lado. Saquei. Scoutzinha. Ei, ei, ei, carreguei sem precisar, né? Beleza, nossa, só lá atrás agora. Ainda tinha mais um, vai ter que arregaçar. Uh. Fiz menos que da primeira vez, tente de novo. Let's reposition here. Menos na primeira vez. Olha só. Aqui é bosta também, né? Não. Vamos lá. Desafio da Bug mais uma vez. Vamos lá. Quantos? Trinta e sete até agora? Vinte e quatro segundos ainda. Sessenta e dois. Tá ah, bom. Tá bom. Novo recorde, pessoal. Tá bom. <risos> tá bom. Foi bom. Legal. Fizemos bem, né? Jogar no chão que reset. Ah, interessante. Vamos lá. Do arco agora. Não sabia dessa. Não sabia dessa. Interessante. I know Jackie cheated. Knocked my elbow on my last shot. And beat me by one. Eu agora com a tá show, in. hein, velho? <risos> é. Ah, é só ali! Eita, ficou rápido. E errei. Mudou, mudou o movimento. <risos> Filho da puta, me deu <risos> me deu olé. Ai, cara, errei muito. Ah, mano. Esse Duarco tá divertido, aí. Me dando mano, safado, velho. Ai carai, 34 acertos, precisando de é. velho. Tem que fazer sem mira, dá mais dano. Deu tap straight, muito bom, mano. É, então o chato é você ficar saindo e entrando, né? Mas é bom que você vê um pouco da história, né? De quando eles estavam juntos, né? Que ela tá sentindo e tal. Olha chama It hum. reminds me of grandma too much. I smell the chocolate chips she hid in her apron pocket. I hear the rasp and her laugh. <laughs> her real laugh. You know the one. <laughs> hey, listen, I... I know I won't see her again, but... I know I'll never forget her. Because she's a part of me. I... I can't, Jackie. I won't let go. E ficou o barulho do campo de tiro estourando lá atrás. Acho que vai a noite inteira pra ganhar, né? E aí vai, vai a noite inteira, né? Mais uma do arco, gente. Mais uma só pra ver como é que foi. Se eu consigo fazer melhor do que antes. Depois a gente já puxa o outro, né? Ahn... Uh... Vim jogar arma no chão reseta. Não tinha... Nunca... Nem tinha pensado nesse. Nem tinha pensado. Vocês também devem ter ficado mal que eu tava fazendo esse desafio, hein? <risos> Porra! Vamos tentar mais um aqui do arco. Depois dela a gente... A gente parte pro próximo. Ouvi oh, boatos que sem mirar é melhor, hein? Sem mirar a minha sensor... Olha essa! Sem mirar minha essência é muito mais rápida. E errei. O gênio que pensou em fazer essa porra sem mirar, velho. Hum. Tinha certeza dos dentre de dois? Porra, essa? <risos> que isso, velho? Pega tudo Nossa, mano Dá mais dano, né? Dá mais dano Atira mais rápido E conta cada um dos acertos que você dá Caramba, que isso, velho? Mano. Essa senhora, velho. Meus amigos. E aí, tem mais um aqui pra fazer ou tenho que sair? Pra conseguir fazer mais algum. Acho que eu vou ter que sair do campo de tiro pra conseguir fazer o terceiro, hein? Não sei, velho. Bom. Aqui, ó, aqui, ó. Deve ser o da P20. Deve ser o da P20. Tá. Você não pode preparar para o despreparado, mas você só seu coração. Mas meu coração me into this damn mess, Nana. Então, eu faço o que eu faço quando eu não sei o que fazer. Eu Eu não consigo ler. Cadê o um cara? Ah, tá aqui. Poxa, agora eles estão se mexendo? Pô, oh, que legal! Perdi! Ah, eu consegui? Consegui, consegui, consegui. Ah, foi razoável, né? Razoável. Razoável. Toma mais um pouquinho. Você ah. quer meu Isso é uma certo? Gridiron está 20 anos você Não estou jogando, Com as coisas que There's nothing left for me here. And someone offered me a ride. Cool? Mm. Pathfinder's cousin or whatever he's looking for now? No. Uh Revenant. <laughs> Hel de Monio? <laughs> he's going to find his head. And you're leaving with him? You want my advice? Here it is. In the hospital on Olympus, I heard you say you and I were just friends you were wrong we were never just friends and we never will be so leave because you're right there is nothing for you here i didn't wait you were eavesdropping on me i was coming to see you to Ugh. things worked out better for you though didn't they <sighs> you think you know what is best for everyone but you don't not even for yourself Farewell Sergeant Williams. <sighs> Out of my way. Little soul search over. Are you coming or not, girlie? Yeah. Let's go. Caray. <coughs> ne? <coughs> Tem mais um? vamos ver. Ah. Diga adeus. Ah. Então a gente tem que ir na zona da tormenta, ali perto de onde o, o avião caiu. Agora. Que mapa que tá? Olympus. Beleza. Beleza que que lançamento? Ficar em lançamento? Ah! Não. É que... Gênio. Nem tinha visto aqui. Nem tinha visto. Não, qual que é a pegada? A loba e a banga tinham um, uma parada, né? E a banga rejeitou a loba? Se eu pensava que eu ia fazer o William Sendoff de pra... ah, novo, mas eu pensava que eu deveria, porque né? uma e é o que A cerveja deles não tem marca, não? Cadê a Mistel? O originalzinho, caixa de Porque. isso is so é um a fotografia do seu primeiro para então. isso fazer. Todos esses anos sem uma família. Eu nunca não pode, é? Eu sei. Tem que podia, né? People, knocking their elbows de shot making them feel better. Ah, ela entrou aqui com a minha skin. Legal. Vocês viram na mão dela? Minha skin. Olha lá. Olha lá, olha lá. minha skin é lá. Gostei, gostei, gostei.